Olá consulentes, sejam todos muito bem-vindos e eu já estou trazendo mais uma mensagem para o signo de câncer, então vamos lá. Carta do fazer, vamos complementar. E uma mensagem do oráculo também. Elevação, que carta linda! Vamos dar uma arrumada, Câncer. Se você fizer as coisas sem muita expectativa, mas de forma justa com você e com todos, e se dedicando para valer, pelo prazer do fazer, você vai começar a educar a sua mente para não vagar tanto ou desacreditar do que você pode transformar e então as coisas vão começar a andar e algo de muito bom vai nascer disso tudo é fazendo o que pode ser feito e o que dá para ser feito mas soltando os resultados porque a ação tem controle, tem objetivo, mas o resultado não, porque envolve tempo e outros fatores que serão movidos para que essa ação seja concluída com sucesso. Então, começa faça um pouco hoje para que esse castelo um dia se mostre pronto para você. Olha aqui as chaves que abre portas disponíveis para você. Coloca a mochila e vai adiante. E olha que lindo. A conexão da fonte sobre o seu poder interno. Carta da Elevação. Em momentos de conflito, crescemos em entendimento e compreensão. Reúna todas as partes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 De preenchendo de muita sabedoria, tá bom? Gratidão.